Olá, quem fala aqui é o Dr. Márcio Tanuri Sou o chefe do departamento médico do Flamengo Eu médico do UFC Brasil Quem é novo aí, bem-vindo ao nosso canal Quem já nos acompanha aí, obrigado por estarem aí de novo O assunto de hoje é um assunto que sinceramente eu sou muito fã desse assunto Eu acho que se vocês tiverem interesse e gostarem um pouquinho do que a gente vai falar Eu acho que teriam que ter vários vídeos para falar desse assunto aí que é bem extenso Eu vejo hoje muita dúvida e também ali as pessoas ali buscando entender o que, que é o melhor, qual que é a função e desinformação e eu acho que é algo assim que é até difícil da gente discutir aqui, particularmente assim, eu sou fã de um em relação ao outro, mas o que a gente vai estar conversando hoje aqui é sobre a musculação e o exercício funcional então para vocês que são novos aí, se inscrevam no canal, quem tiver gostado do assunto e tiver ficado alguma dúvida depois deixe seus comentários, como eu falei esse é um assunto extenso, eu acho que a gente vai precisar fazer outros vídeos para estar tá falando sobre isso aí, e eu particularmente ali sou entusiasta do treinamento funcional. Primeiramente, assim, o que, que é melhor, a musculação ou funcional? Depende, eu acho que são conceitos diferentes, vamos falar um pouquinho do conceito aqui de cada um, sempre do que eu acredito, para que você possa entender o que, que é melhor eh, na sua rotina, na sua atividade física. Então primeiro não existe melhor ou pior, tá? A minha preferência seria o exercício funcional. Mas algumas pessoas também aqui no Brasil praticam alguns exercícios é, que dizem que são exercícios funcionais não tem nada a ver ali realmente com o que é o exercício funcional. O que é um exercício funcional, primeiramente falando? Ele corrige uma disfunção. Por isso que ele é funcional, ele tem uma função. O que você está executando é para você ter uma função na sua prática diária, na tua atividade física. E a musculação, você normalmente trabalha o quê? Você isola o um músculo, você busca hipertrofia, então o exercício de força é importantíssimo para o esporte. Para o esporte o que eu acho que é o melhor? O exercício funcional. O porquê. A musculação ela foi feita para que você evite de se lesionar, para que você consiga treinar sozinho, e para isso realmente ela é ótima, porque ela isola o músculo, você consegue estar estabilizado quando você está sentado, por exemplo, fazendo um chest press, por exemplo, um exercício aqui para peitoral. Eu estou estabilizando aqui o meu quadril, eu estou estabilizando aqui o meu abdômen, eu estou isolando só o movimento do meu peitoral, então fica difícil de você se machucar. Só que, para atividade física, eu acho isso muito ruim, porque você não existe nenhum tipo de atividade física, tirando o fisiculturismo, que você consegue isolar um grupamento muscular no teu movimento, na tua ação. E o funcional, ele faz o quê? Ele integra os movimentos. Então você consegue trabalhar vários grupamentos juntos de uma maneira integrada. Quando eu estou fazendo sentado numa máquina, fazendo um bíceps, por exemplo, o meu glúteo, que é o estabilizador da minha marcha, o estabilizador da pelve, ele está dormindo. Ou seja, eu não estou ativando ele. E quando eu vou executar um movimento no esporte, eu estou ativando ele. Então será que realmente eu fazer um exercício do músculo isolado, eu estou treinando esse músculo para minha prática diária da atividade física? Não. Normalmente, eu gosto até de falar é, que a pessoa que se preocupa com o músculo esquece do movimento. Quem se preocupa com o movimento nunca vai se esquecer do músculo. Então, esse é um tema que só vou dizendo aqui o que, que eu penso como conceito, mas eu acho que é um tema que, se vocês gostarem, realmente, vocês deixam aí. Acho que a gente tem que filmar para mostrar o que é uma avaliação funcional, como é que você avalia, por que eu acredito que para o esporte o exercício funcional, como exercício exercícios é o melhor para prevenir lesão, para corrigir as funções. E a gente vai ter que estar demonstrando aqui uma maneira de corpo inteiro, alguns exercícios para que vocês possam entender o conceito. Então, por exemplo, quando eu estou preocupado só com estética, a musculação é excelente, mas quando eu preocupo com função, não. Quando eu estou fazendo uma cadeira extensora, por exemplo, estou isolando meu quadríceps, meu bíceps femoral, que é o músculo que é o antagonista do movimento, onde ele faz uma contração excêntrica esse movimento, ele está desativado. E na execução ali da minha atividade física, eu vou estar tá usando eles juntos. Outra coisa que não é que eu seja que fique bem claro, que eu seja contra a musculação, como eu falei, eu sou a favor dos dois. O que eu sou contra é não fazer nada. É, mas se me perguntar qual é a minha preferência, com certeza é o funcional. Onde você tem, por exemplo, uma boa aplicabilidade para a musculação? Pessoa que treina sozinha, talvez não queira se lesionar. Pessoa, por exemplo, que vem ali de uma lesão. Às vezes você precisa disso numa lesão, você não tem amplitude de movimento total é, naquele momento. Então você quer isolar realmente aquele músculo. Às vezes você tem um desequilíbrio ali entre uma perna e outra. Entre... E você quer reequilibrar, você quer isolar, para depois eu poder colocar mais carga e mais função. Mas para o esporte, não. Porque normalmente na musculação a gente tem movimentos que são unidimensionais. O que, que significa? Ou você empurra, ou você puxa. Ou você levanta, ou você agacha. E na execução do esporte, é multidirecional. Então eu tenho rotação, eu tenho salto, eu tenho aterrissagem, eu tenho que estabilizar ali, o meu core, eu tenho que estabilizar o meu quadril para que eu possa executar um movimento de gira, de uma batida, por exemplo, no tênis. Isso na musculação eu não faço. Então por que, que eu acho que o funcional para quem pratica esporte é o melhor exercício como força? porque eu consigo mimetizar, eu consigo colocar carga em execuções ali parecidas do que ele vai fazer na prática dele. E ao mesmo tempo eu consigo, sempre antes de fazer um exercício funcional, um treinamento funcional, o que deveria ser feito por todo profissional ou por toda pessoa que busca isso, é uma boa avaliação funcional para ver se quais são as disfunções que essa pessoa tem, que é o que a gente busca, e se tem alguma disfunção, por exemplo, em termos de estabilidade de alguma articulação, de mobilidade de outra articulação. A gente. Se vocês gostarem desse assunto, como eu falei, eu sou assim entusiasta do exercício funcional, da avaliação funcional, do exercício funcional como prevenção de lesão. Eu acho que isso aqui era um tema que é para um curso nem para um vídeo no YouTube, mas se vocês realmente tiverem esse interesse, eu me disponho a fazer e a gente fazer ali de uma maneira, enfim, onde possa mostrar o que é feito de avaliação funcional, de treinamento funcional, o porquê, mas os dois são interessantes, eu acho que tem sua indicação, o importante é que você esteja fazendo, é, para quem busca hipertrofia estética, única e exclusivamente, ou numa reabilitação, onde você queira realmente isolar, onde você faça sozinho, onde você a musculação talvez seja mais interessante, mas quem busca corrigir disfunção, corrigir desequilíbrio muscular, ganhar potência, força, não só hipertrofia, melhor qualidade de movimento, aplicar isso na tua prática diária, não tenha a menor dúvida que, na minha opinião, o exercício funcional vai ser muito melhor do que a musculação para isso aí. Então fica aí, é, como eu disse, o que eu penso um pouquinho ali da musculação e do exercício funcional, e que fique bem claro que eu sou muito a favor do exercício de força para o esporte, é, e algumas pessoas acham que o exercício de força é único e exclusivamente da musculação contra-resistido e que no funcional você não consegue fazer força, que é um erro muito grande. Isso tem pessoas ali, não é? Quanto mais complexo o exercício, significa que é um exercício funcional, óbvio que não, o exercício funcional é que ele tem uma função para a execução da tua prática diária ou a correção de uma disfunção. Então deixem suas dúvidas aí, espero que tenha clareado um pouco ali a cabeça de vocês ou talvez ali esse vídeo tenha deixado vocês mais confusos. Talvez esse tenha sido ali realmente o interesse para ver se vocês têm um interesse sobre essa matéria, sobre essa área. E, realmente, assim, algo que eu gosto muito sou entusiasta das avaliações funcionais, do exercício funcional, das correções, das disfunções, principalmente ali no esporte. A gente tem feito isso no dia a dia e tem tido um resultado muito bom, realmente. Quanto mais eu estudo isso, mais aprendo, mais entusiasta eu sou. Então, a mensagem final para vocês poderem fazer a comparação, é o que eu sempre falo isso quando eu falo desse tema, é que a pessoa, quando... Se preocupa simplesmente com o músculo, esquece do movimento. A pessoa que se preocupa com o movimento nunca vai conseguir esquecer do músculo. Então essa aí é a minha mensagem para vocês. Quem tiver gostado, curte aí, compartilha, se inscreva no nosso canal. E semana que vem estamos aí falando de novo.